E nesta quinta-feira, dia 6 de outubro, nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da BOC News TV, o secretário de Finanças, Economia e Finanças da Prefeitura Municipal de Santos, Adriano Leocardio. Bom dia, secretário. Obrigado pela presença. Bom dia, Francisco. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade e o convite estar aqui conversando com os nossos cidadãos, com os nossos contribuintes santistas. Muito bem, muito obrigado. Nós é que agradecemos, secretário, pela sua presença. Eu queria chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do BocNews, e de lá ele vai nos apresentar as principais notícias e de destaques do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Temos áudio, estamos sem conexão com o Fernando. Então fica um pouco mais tarde para o Fernando falar conosco e apresentar as principais notícias. Eu só queria lembrar que hoje, 6 de outubro, é o dia do prefeito. <risos> tá certo, uh, uh, uh, Adriano. Mas de qualquer maneira eu queria começar o um programa falando sobre o orçamento do município de Santos para o ano que vem, 2023. Orçamento que não é mais atribuição. Na, na elaboração do Adriano Leocádio, que até então era o responsável pela elaboração e execução do orçamento. Agora, ele só cuida da execução, porque a elaboração passou, foi transferida da Secretaria dele de Economia e Finanças para a Secretaria de Planejamento, não é isso, secretário? É, exatamente isso. Muito bem. E o, mas o orçamento de Santos é um orçamento gigantesco, da ordem de 4 bilhões e 400 milhões para... O ano que vem para 2023. Porque nossos amigos internautas têm uma noção de grandeza do que isso representa. Vejam bem: 4, ,4 bilhões e 400 milhões é o orçamento de Santos para o dia 1 de janeiro do ano que vem até o dia 31 de dezembro para custear todas as despesas do município de Santos, de um município como o Porte de Santos, durante um ano incluindo-se salários, encargos, custeio da máquina o que é uma coisa gigantesca, investimentos, enfim, toda a ordem de gastos e despesas de um município do Porto de Santos, com mais de 400 mil habitantes durante um ano. E vejam, 4, ,4 bilhões e né? 400. No entanto, para o fundo eleitoral deste ano, para que os candidatos fizessem propaganda, fizessem campanha, essa que acabou agora, ainda vamos ter o segundo turno, dia 30, isso custou, no fundo partidário, para os cofres, para o erário, 5 bilhões. Mais do que o orçamento de Santos para o ano que vem, o ano inteiro. Vejam, senhores, o despropósito, o absurdo que foi esse valor, que foi repassado para os partidos, para, por sua vez, os candidatos fizessem campanha. E vão ter que prestar contas agora. Precisa muita atenção nessa prestação de contas. Porque senão vai ter muita gente que ganhou dinheiro e que enriqueceu as custas do fundo partidário. É, é verdadeiramente uma vergonha. E só faça esse comentário, secretário, para que as pessoas tenham uma noção de grandeza. Exatamente. Veja, Santos vai gastar durante um ano inteiro. E é o ano que vem, hein? Não é agora, não. É o ano que vem. 4.400. Menos... Um pouco menos do que os cinco bi destinados a candidatos, candidatos tão inexpressivos, às vezes despreparados, desqualificados até, para fazer campanha. Para gastar o nosso dinheiro, o seu dinheiro, o meu, do secretário, de todos, enfim, para fazer campanha. E em campanha de um nível tão ruim como nós vimos em tantos e tantos candidatos, lamentavelmente. Mas, enfim, secretário, esse é um outro tema, um outro momento. A questão agora é o orçamento de Santos. É 4 B e 400 secretário, é um belíssimo orçamento. Atende às necessidades, os desafios de Santos de momento, secretário? Eu acredito que sim. Eu acredito que o orçamento do ano que vem ele tem uma característica importante, que é manutenção da máquina. né Então, a gente tem uma preocupação que é manter os serviços públicos essenciais, então a gente está falando aí de, de, de limpeza pública, de serviços atrelados Sim. à saúde, de serviços de educação, merenda escolar, compra de medicamentos. Então é, toda, todas essas garantias é, necessárias e de competência do município estão lá, inclusive aquelas que do ponto de vista constitucional não são de responsabilidade nossa, mas que o tempo foi passando e a gente foi assumindo uma série de responsabilidades que eram de outros entes da federação, seja, do Estado ou da União, é, mas não adianta só o custeio, né? eu acredito que, que o, a, o grande desafio da administração pública é, neste momento, no momento de crise que a gente vive, no momento de economia é, que ainda está em, em, em recuperação, é necessário investir. Então nós reservamos né, uma parte considerável do, do, do orçamento, então para o ano que vem a gente tem um número recorde de investimento destinado a obras de infraestrutura, é, na cidade, em, em, em todas as áreas serão contemplados com os investimentos Qual seria o percentual para investimento, secretário? Só para a gente ter uma noção, o quanto seria o custeio, quanto seria a folha de pessoal e de investimento, é, a quanto gente, sobraria? É, a gente, para é. gente, gente, o ano que vem, em torno de 13% do de investimento. Do orçamento, é, em torno de 600 ah. milhões de reais, é um número ah. muito ah. considerável considerando que a média nacional não passa de 7%. Né? A média de investimento público não passa de 7%. Tem alguns números importantes. É, é, a de, em 2014, por exemplo, de todo investimento público realizado no Brasil, 25% era arcado pelos municípios, 25% pelo, pela União e 50% pelo Estado. Uhum. Então, de tudo que era investido no Brasil, no ano passado, em 2021... É, o município ficou com cinco, os municípios no Brasil ficaram com 50% de todo o recurso de investimento público no Brasil. Sim. Ou seja, houve uma redução de investimento da União, uma redução drástica de investimento dos governos estaduais, né? O, o, o a União cada vez mais gastando recursos com serviço de dívida, o estado cada vez mais gastando dinheiro com uma máquina extremamente ineficiente, os governos estaduais, eles são Conhecidos pela sua ineficiência, pelos, pelo custo que eles têm, e o município passou a ser responsável por 50% do Acho investimento. É em Santos, o número ainda é, é muito diferente. No ano passado, nós investimos 85% de tudo que foi investido no Brasil, no, em Santos, foi com recurso nosso seja com o recurso do tesouro ou seja com a operação de crédito. Então esses 600 milhões no ano no ano que vem já é uma garantia né, consolidada consignada em orçamento para que a gente possa continuar investindo em obras de infraestrutura. Porque Francisco é, impor é extremamente importante que o poder público invista porque é através do investimento que a gente Sim. tem geração de emprego, claro. entendeu? Então há um desenvolvimento econômico. Então o poder público, a administração pública que, que é, exaure o seu recurso com despesa de custeio, ela é fadada é, ao fracasso. Muito bem. Então nós teremos 13% do orçamento garantidos para investimentos. A, a folha de pagamento e custeio levam o resto do, do orçamento? É, exatamente. O custeio fica com toda a diferença. né Todo, todo o restante entra na folha é de claro. pagamento, o nosso índice... É, de pessoal ele está em torno de 41% é evidente que o nosso custeio de folha de pagamento é maior do que os 41% porque nós temos Sim. despesas que são que são despesa de pessoal e que não entram nesse custeio vou dar um exemplo para você a gente paga é, auxílio alimentação para o nosso servidor. Não Sim. entra no custeio. Não entra no cálculo no da cálculo despesa de pessoal. pessoal. A gente tem um plano de saúde do servidor. Mas entra no custeio. Mas, mas a gente tem que gastar do mesmo jeito. A, o, o pagamento das OS, por exemplo. O é, né? pagamento de OS, ele entra ah. uma boa parte. É custeio. Tem uma parte que também é investimento das OS. Quando a OS precisa fazer algum investimento Sim. no próprio, ela ah. é, costuma ser despesa de investimento ou aquisição de algum, de algum equipamento, por exemplo. Mas esses outros 80 e tantos por cento é para manter a máquina. Agora, secretário, falando em finanças do município e tal, e o nível de inadimplência? Vivemos uma crise que já vem se arrastando há algum tempo. E, normalmente, o senhor sabe perfeitamente, o IPTU acaba sendo, acaba sendo penalizado pelo, pelo cidadão, porque, é, é, assim, a priori não lhe acontece nada de imediato. É diferente, por exemplo, de uma conta de energia, de uma conta de água, enfim. É, Elevou-se o, o, o, o índice de inadimplência ou manteve-se na média, secretário? Durante é, o Santista, eu sempre falo isso quando eu vou na imprensa. O Santista ele paga bem os seus tributos, é um né? ele é um bom pagador. É, o Santista, em linha geral, a gente tem, a gente tem uma, uma, uma estrutura administrativa. É, que permite também que a gente seja mais eficiente na cobrança dos tributos. Então, é, diferentemente de outras cidades que têm muita é, ineficiência de cobrar tributo, isso é importante a gente falar, porque existe uma máxima na área tributária, que é quando todos pagam, todos pagam menos. Né? Quando alguns pagam, há uma, há uma concentração muito grande de, de cobrança de tributos. Então, na média, do, no, no período de pandemia, a gente teve um, um acentuado crescimento é, é, da inadimplência, sobretudo nas taxas, sobretudo é, o IPTU teve um crescimento, tanto que a gente... É Nesse ano, está né, vigente até o, o, o meio, final do mês de novembro, final do mês que vem, um, um, um programa de refinanciamento. De refis. O refis ainda está ainda tá vigente. Mas isso vale para, para o ano anterior? Exatamente. Não para este ano? Não, este ano não, né, não vale. As dívidas desse ano são é do exercício corrente. Está tá administrado, a gente está numa média histórica de inadimplência, por exemplo, de PTU em torno de 12%, 13%. Sim. Então está dentro da média histórica esse ano. É, mas provavelmente para o ano que vem é haverá um refis. Não, cara. provavelmente não. não. A ideia é não, a ideia é não. O <risos> cidadão é... sempre espera, é... o contribuinte sempre espera é... quando a situação dele melhora também. Né? É, exatamente, mas a gente não tem pretensões no ano que vem de lançar o um refis, até porque esse refis que nós estamos fazendo, nós estamos permitindo que o parcelamento se estenda por 36 meses. Então ele vai adentrar o próximo governo, esse sim, refis. Pela sim. primeira vez, a gente fez um refis que ultrapassasse o governo é, tem, é, é, na pretensão de se chamar de uma política de Estado, e é de fato, até tendo em vista todo momento que o Brasil viveu durante a pandemia que nós ainda estamos vivendo, muito e bem. é um momento de recuperação, mas a gente entende, porque é, em linhas gerais, refis todo ano é muito ruim, né? é muito ruim principalmente para aquele contribuinte, é ruim para quem, quem não paga, porque... Mais que a gente fala, a gente vai dar, tá dando 90%, agora 70% de desconto sobre júri e multa. Tem atualização de valor, né? tem honorários de sucumbência que ele paga, tem lá as custas. As isso custas quando, vai a ativa. isso quando, e, vai quando vai para divisativa. Isso quando vai para divisativa. E normalmente para divisativa vai depois no próximo exercício. Exatamente. Muito normalmente, no não. De, de, de, de débito. Mas pode ser, no caso de imposto sobre serviço, por exemplo, a ah, gente não, pode a gente, escrever o IPTU. IPTU. Não, IPTU isso sim aí, normalmente a pessoa. É, exatamente. Quer né? dizer que é uma oportunidade, aqueles que estão eventualmente inadimplentes, neste ano, tem até o final do ano para acertar, evitando com isso a cobrança judicial, dívida ativa, honorário de secumbência, etc, etc. bom essa é uma outra discussão, que não é o caso nem até com o secretário Adriano Leocádio, mas que também é outro absurdo do Brasil. Né? Essa história de sucumbência, porque receber um bônus, um prêmio por exercer bem o seu trabalho para o qual é bem remunerado me parece um absurdo no Brasil, desses privilégios inaceitáveis no Brasil. Porque eu nunca vi uma coisa dessas, quer dizer, o cidadão para cumprir bem o seu papel, o seu trabalho para o qual é bem remunerado, como é o caso dos procuradores, ainda ganha um prêmio? Ainda ganha um adicional? Imaginem o senhor se o médico, por atender bem e, e curar um paciente, recebesse, além do salário que recebe da prefeitura, mais um adicional porque tratou bem o paciente. Ora, meu Deus, onde é que nós estamos? Isso está parecendo coisa de jogador de futebol, sabe, do passado, que ganhava o chamado bicho, que era o prêmio por ganhar o jogo. Quando a obrigação dele é ganhar o, ganhar o jogo, não é, não é ganhar o pensando no bicho. Ou seja, são dessas coisas do Brasil que não se justificam em hipótese alguma. Eu não sei se, olha, se o secretário advoga desta tese, provavelmente não, porque evidentemente os procuradores da prefeitura, mas um grupo que ninguém toca. Né? por uma série de benefícios e privilégios, e isto, de alguma maneira, tem que acabar no Brasil. Porque não é possível, sinceramente, não é possível, secretário. Me desculpe, Eu, só para aproveitar, aproveitar este momento, já que o senhor falou em honorários de sucumbência. Quer dizer, o cidadão que paga o IPTU com dificuldades, que é levado à dívida ativa, é chamado em juízo para pagar o que deve para o município. Além do mais, é obrigado a pagar um, um, um adicional... Pro procurador cuja função é defender o município e que já recebe e recebe um bom salário da, dos cofres públicos, ou seja, pagos pago por nós, para exercer bem o seu papel. Não precisa de adicional só porque cumpriu é, uma tarefa que lhe é obrigatória. Né? Mas tudo bem, secretário, isso deixa para lá. Nós já estamos com o Fernando na... na, na... Fernando, por favor. Gostaria de ouvi-lo você hoje que é o dia do prefeito, inclusive. Chico, você está ouvindo? Estamos ouvindo, Fernando. Pode falar. Ah, tá. Agora pode é falar. Perfeito. Ótimo. É Resolvemos o problema da conexão do áudio aí. Exatamente. Eu gostaria de saber do secretário, a gente entrevistou no domingo o, o representante do IBGE. Ele está colocando uma dificuldade muito grande, principalmente os curadores, de dar entrevistas para o IBGE. De que forma isso impacta, no caso para o município? Pessoas que não respondendo aos questionários, isso pode impactar no bolo aí, o que o município pode ter na participação econômica aí, na divisão de repasse de verbas da União para os municípios. E é claro, muita gente não respondendo, a cidade pode diminuir o moradores de dentro das projeções que são feitas, isso pode impactar. Essa é uma pergunta. E a outra, secretário, eu gostaria de saber, a prefeitura fez um recadastramento. De, de aposentados e pensionistas. você gostaria de saber como é que está é, esse trabalho aí, qual o percentual de pessoas que efetivamente vão ter o, o, a renovação na isenção de desconto de 50% é. e quantos mais ou menos não vão ter porque não compareceram, enfim, é, gostaria de saber essa informação, por favor. É, tudo bem, obrigado, Fernando, pela pergunta. Em primeiro bem. lugar, sobre a questão do IBGE, né, assim... Eu estava na minha casa num sábado, eu moro no Campo Grande, e eu estava em casa, era sábado por volta das 18 horas, tocaram o interfone de casa, eu perguntei quem era, o rapaz se anunciou como sendo de BGE e perguntou se, pelo amor de Deus, ele usou, literalmente, será que o senhor poderia, pelo amor de Deus, descer aqui pra gente conversar, pra falar, é rapidinho, são dois minutos. Eu desci, prontamente, evidentemente, respondi o questionário, é muito rápido, muito simples, o rapaz quase que estava me implorando, até porque é, é, há um processo de remuneração dessas pessoas que é extremamente injusto por parte do IBGE, que eles ganham pela produtividade. É um desserviço ao Brasil, né? Até acredito que ele poderia ser remunerado em parte, mas na totalidade é um desserviço. E assim, qual é o problema? primeiro lugar, o, o, o censo está atrasado, né? O Sim. censo deveria ter sido realizado em 2020. Nós já estamos em 2022, então nós já temos problemas de políticas públicas no Brasil hoje porque constam com dados defasados, né? É, tanto no aspecto é, de divisão de recursos públicos, você pega, por exemplo, é, o FPM, ele tem base censitária, tem algumas atualizações de algumas pesquisas específicas de divisão de população, mas nós perdemos em divisão de recursos de SUS, nós ou nós perdemos ou, de, ou deixa, é deixado de distribuir de forma de forma correta conforme a população. Não é o caso de Santos. Santos, por exemplo, a população é muito... É, é, ela continua a mesma desde o último censo, aumentou um percentual muito pequeno. Mas a gente tem é, cidades vizinhas nossas, por exemplo, a Praia Grande, que que o número de, de, de cidadãos, de contribuintes aumentou e muito. Então há um prejuízo muito grande, principalmente para esses municípios. E as políticas públicas, você traça a política pública a nível nacional, a nível estadual e municipal, com base em informações. E o maior depositório de informações que a gente tem no Brasil é o censo em qualquer lugar do mundo. Claro. Então não responder o censo é algo tão... É, eu vou usar uma palavra, não espero ser duro mas é tão leviano por parte dos, dos cidadãos, que deveria quase ser obrigatório para as pessoas responder o censo e não é, é, esse monte de fake news que tem sido espalhado que a pessoa é isso que, que, que vão pegar o teu número e fazer alguma coisa, sabe, então assim é um desserviço tão grande que a gente vê atualmente, e eu Sim. também acho, viu assim, só para completar, claro. que a imprensa tem falado pouco, Fernando, sobre essa é. questão é, é, do, da importância do censo, então a própria imprensa não tem dado a importância devido é para esse momento, eu acho. É verdade. Muito bem. Isto é mais ou menos guardadas as proporções, que nem a história da vacina. Né? E de repente essas fake news. Ah, vacina. Nunca se viu uma coisa dessas, quer dizer, uma barbaridade dessa, um crime contra as crianças, sobretudo, não levar uma criança para vacinar. Essa é um crime. Vejam, nós praticamente havíamos erradicado a poliomielite, secretário. Há riscos de estar voltando, porque as famílias, a família, pais, gente, não, agora não, eles né não levam as crianças para tomar a famosa gotinha. sabe Isso deveria ser objeto de campanhas permanentes, de campanhas institucionais por parte das Lemos. autoridades públicas de saúde. E o censo da mesma maneira. Temos que receber bem, claro que com todos os cuidados, eles se identificam, eles, tem, eles mandam a fotografia até... No, no, no meu prédio, o, o rapaz que foi, esteve lá, ele mandou lá para pro, pro, a síndica, enfim, a foto do crachá, a foto dele, o nome dele, e aí a síndica repassou no grupo, olha, este aqui é a pessoa, a pessoa é esta, assim, assim, você via a foto do cidadão, o nome e tal, e assim se é, processou todo a, o, a, o, a, o trabalho desenvolvido por aquele é, a, o, funcionário do IBGE. Enfim.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 3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque e Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. TV, internet e jornal O comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por caminho do Block News Acompanhe nossas notícias pelo site blocknews.com Ou pela TV, youtubecom TV E ainda na versão digital ou impressa do Block News Além do rádio, onde você pode acessar pelo site blocknews.com Ou baixar o aplicativo da Rádio Block News pelo Google Play Store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 E o secretário não, não, não conseguiu responder, não houve tempo, que eu chamei um intervalo antes, respondeu uma outra pergunta do Fernando relativa ao recadastramento. Mas o secretário tem boa memória, já sabia e ia responder, viu, Fernando? Mas eu só vou pedir, pedir que ele responda depois de nós assistirmos a previsão do tempo com o colega jornalista Celso Vernizzi. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. Comido.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 É, o recadastramento ele se encerrou, é, mas a gente ainda tá, não terminamos ainda o balanço final porque é, é uma análise tributária, né? Então toda a solicitação de todo cidadão é analisada de forma individual. Então todo o processo é analisado de forma individual. Então a gente tem um, um, um, um delay, né, da, da, da resposta. Mas nós ainda estamos abertos, é, o pedido, por exemplo, daquelas pessoas que vão solicitar novos benefícios então no final da equação nós vamos ter mais pessoas beneficiadas com, com, é, com desconto de 50% mais aposentados do que nós começamos o ano até em virtude de tudo que tem acontecido no Brasil no final das contas a gente tá, teve muito pedido aumentou em mais de, mais de cinco vezes comparativamente ao ano passado o número de pedidos. O que é isso? Por, eu acho que por dois motivos. O, prim, o primeiro grande motivo é o momento da economia. Né? Os aposentados é, têm recebido menos, então o aumento no salário, mais pessoas entraram na faixa de seis salários mínimos. E também porque nós, de, nós demos um, um, uma publicidade maior, eu estive é aqui lá. divulgando, então eu queria agradecer ao espaço que vocês nos concederam. Então a imprensa é, noticiou de maneira bastante farta isso fez com que as pessoas procurassem no um serviço público. Então isso é importante, né? porque ah, é um direito, do, direito cidadão, do cidadão, é um direito do contribuinte, a gente está aqui é mesmo, realmente para prestar esse serviço. Então, secretário, quem ganha até seis salários mínimos, ou seja, dá mais ou menos sete mil reais, né? 7 mil, em torno de sete mil reais, e tem apenas um imóvel, ele tem direito... A, a, a 50% no, de desconto no IPTU é isso, exatamente, é. ele tem um imóvel e mora no imóvel, desde que mora em ele mil... mora no imóvel e ganha até 5 salários 6 mi... salários. salários mínimos, desculpa ele tem, tem direito a, a pleitear o benefício é isso, né? da entrada com a prefeitura, a documentação, a prefeitura analisa e aí a pessoa passa a ter esse direito que é uma garantia, portanto é uma bela oportunidade essa para os nossos amigos aposentados, Fernando e Maria algo mais Fernando? Não, eu gostaria só de reforçar essa questão, essa questão principalmente da, da, da IBGE, que a gente tem o Bruno aqui no Domingo, e aí a preocupação é justamente, as dificuldades de se fazer justamente na hora da praia. Há um, há um trabalho, inclusive ele comentou, está tendo um trabalho junto à prefeitura, justamente prevendo aí, para esclarecer para as administradoras, principalmente as administradoras, também colaborarem nesse não sei se a prefeitura está agindo aí em parceria aí com o IBGE que ação pode ser feita para que as, as administradoras me orientem os síndicos peçam efetivamente para liberar o acesso, porque eles estão tendo muita dificuldade, já desde agosto a, segundo os números dele não chegou a 50% do total de pessoas entrevistadas na cidade de Santos, que é uma cidade urbana uma cidade relativamente tranquila podemos dizer assim para poder fazer. Se existe algum trabalho em parceria com a prefeitura de, de contratar as administradoras, as contabilidades, enfim, as empresas que mexem com os condomínios, índicos profissionais também, para orientar as pessoas nesse sentido. Se existe alguma coisa nesse sentido. E também, secretário, o senhor teve também, se não me engano, a frente da CAPEP. Eu assisti uma audiência pública da CAPEP. A situação preocupa e preocupa muito, né, secretário? Vamos fazer aí para lidar com esse cenário da CAPEP que no fundo, no fundo, acaba batendo lá na porta da prefeitura. Lá, né? Então, eu gostaria de saber como fazer aí para solucionar, que é um grande dilema essa questão da carteira. é Vamos lá. Sobre a questão do IBGE, do IBGE, desde o início a prefeitura tem trabalhado em conjunto com, com a gerência do IBGE na região, a gente tem participado de, de reuniões nacionais, a prefeitura tem colaborado dentro da medida da sua competência é, é, com, com a realização do censo, considerando a, a importância do censo para a cidade, para os cidadãos santistas, né? Então, assim, a gente tem trabalhado, eu realmente não sei, não sei responder se tem algum trabalho focado na administração condominal, mas é, é, é algo importante, que acho que a gente pode, se, se necessário, e com a ajuda do IBGE, a gente também pode ah. comunicar com essas pessoas. Em relação a CAPEP, é assim... É, a gente tem, tem, um, tem um movimento na saúde do Brasil. Qual é esse movimento? É, nós acreditávamos, nós de forma geral, né, que, que após a pandemia os custos de saúde no Brasil eles iriam retroceder. Na verdade isso foi um lei do engano e isso é muito fácil de se explicar. Por quê? Porque durante o processo, durante o período de pandemia, nós ficamos sem realizar, nós e o Brasil todo, os procedimentos chamados eletivos. Né? Aquela cirurgia de correção, um procedimento mais simples, que quando o procedimento é eletivo, ele é mais barato. Isso foi deixado de se fazer por conta do atendimento das urgências e emergências ligadas à pandemia. Do... E isso veio com... A... com... Uma força muito grande agora após esse período. Então, todos aqueles procedimentos seletivos que não tinham sido realizados estão sendo realizados agora, agora além de muitos deles terem virado já de urgência e emergência. Sim. Porque a pessoa não fez o procedimento no, no, no momento no, oportuno. No momento oportuno e, e virou. Então é um problema de custo de saúde do Brasil, que está sendo revisado, basta ver o aumento do gasto que nós da prefeitura estamos tendo com a saúde com o SUS. Então é um aumento exponencial com relação a isso em todo o Brasil tem ocorrido. A gente está é, provando na Câmara, eu acredito que hoje deva ser a última votação, de um socorro emergencial, um aporte extraordinário, que a prefeitura vai dar para a CAPEP no valor de 10 milhões de reais. Então a prefeitura considerando todo esse momento que a gente está vendo da saúde no Brasil... Sim. E na saúde da cidade, além da contribuição que está sendo feita de forma religiosa em dia, é, a gente também vai aportar 10 milhões de reais nesse final de ano para dar uma, é, uma, uma equilibrada, uma Folha. sanada, um fôlego acho que essa é a palavra mais adequada é, nas contas da CAPEP. A gente tem olhado, tem observado, eu converso com a presidente da CAPEP, a, a senhora Gilvânia, praticamente todo dia. Além de eu ter passado por lá, eu sou usuário da Capep, né? Sim. eu e minha família, então assim, a gente tem uma preocupação muito grande porque a gente quer que todos os nossos é, mutuários, são mais de 27 mil pessoas que utilizam-se da Capep. Eu tenho mais é, é, mutuários na Capep do que eu tenho na Prefeitura, do que eu tenho na Câmara, em todos os lugares. Então a gente tem um olhar atento e o prefeito Rogério tem cobrado bastante disso para que ninguém fique sem atendimento. E a Capep é um patrimônio do servidor Santista. Portanto, tem que ser cuidada e tem que ser vista toda a situação analisada. E agora, com esse aposta, é possível que haja aí um fórum, um pouco mais de tranquilidade para os usuários da CAPEP. 27 mil usuários não é fácil. Secretário, falando em CAPEP, isso remete à questão do funcionalismo. Né? E evidentemente com relação a reajuste aumentos, servidores estão têm se mobilizado, enfim. A que ponto em que pé está a negociação? é, é importante frisar que a gente, é, e eu vou fazer algumas considerações que são claro. muito da, da Secretaria de Finanças, né? Sim. Durante o processo de negociação que Sim. já houve, o processo é de gestão, na verdade, é, a é de gestão. não, mas a gente a gente faz, ajuda, faz, junto, tá, tá, faz faz ajuda. parte, claro. né? É o Eles, governo. Ele exatamente e assim, a gente lá em fevereiro a prefeitura concedeu um reajuste para o funcionalismo público de 10,006%. É verdade, eu não vou omitir que nós ficamos dois anos sem reajuste por conta da lei complementar 173 claro. lá de 27 de maio de 2020 que impediu que qualquer ente público de concedesse qualquer reajuste para o funcionalismo. Mas esse ano nós já concedemos um reajuste de 10,06%. Foi inserido nesta lei de reajuste um, um, uma emenda parlamentar que dizia com que a prefeitura teria que renegociar novamente no mês de setembro né? ah. a emenda em outras palavras ela fala isso é, do ponto de vista de técnica legislativa é, é, é um absurdo né? Assim, eu falo com toda, com, com toda tranquilidade, né? não existe duas databases, ninguém tem duas databases mas mesmo assim, considerando toda essa dificuldade dos últimos anos, Sim. dois anos sem reajuste, a prefeitura, de uma maneira muito... Então, qual é a nossa proposta? E decidiu reabrir a negociação Exatamente. em, qual é em a setembro. Exatamente. No... Qual é a nossa proposta? Nós vamos reajustar em mais 20% o auxílio alimentação e o vale-refeição, ou seja, o cartão, a cesta básica do servidor e o auxílio, o auxílio que ele recebe. Isso tem uma justificativa a inflação dos alimentos. Então, você tem uma justificativa prática. Então, o servidor ficou dois anos com inflação de alimento muito alta, né? A gente pega o que a gente vê no supermercado e durante dois anos ele ficou sem esse reajuste. Então nós demos 10 em fevereiro e vamos dar mais 20 agora no nosso encaminhamento. Além disso, nós, vamos, nós estamos encaminhando também um outro projeto de lei que concede um abono extraordinário, parcela única, de um mil reais para cada servidor público, com algumas condições, que ele não tenha se afastado por mais de 30 dias, né, excetuando lá se o cara ficou de férias, licenças Sim. ilegais e tal, é, e que também ele não tenha nenhuma falta injustificada. Então, assim... É, é, essas são as condições para que a gente conceda esse abono. Então nós vamos dar mais 20% no auxílio alimentação e na cesta básica e vamos dar um abono. Eu, eu, eu, os sindicatos, acho que tem uma reunião hoje, ou outro sindicato, uma reunião amanhã, que a gente ainda tem esse problema, são dois sindicatos na sindicato. cidade, é uma anomalia de representatividade, né? Nenhum, nenhum isso, isso é vedado na Constituição, mas em Santos a gente tem, são dois sindicatos representando o mesmo trabalhador, então isso dificulta também o processo de negociação. Então assim, então eles, hoje tem uma reunião com o sindicato, amanhã tem uma reunião com outros. Eu espero de verdade que os sindicatos entendam e, e, e aceitem essa proposta para que a gente encaminhe esse projeto de lei para a Câmara, para que em, fe, em novembro agora a gente já possa pagar ah, isso para o servidor, entendeu? Então a nossa preocupação agora é pagar logo isso para o servidor, porque se a gente não conseguir fazer em tempo hábil de aprovação, de sanção da lei, de inserir, só vai ficar para dezembro. Entendeu? A gente não pode pagar antes. Então, assim, eu espero que eles entendam esse momento e a gente já vai entrar em um outro processo de negociação, porque a data base do servidor é fevereiro. É beleza, já então, já vai entrar uma outra negociação. Então, assim, a gente entende, eu sou servidor público, entendo o momento que o servidor público está passando, a gente tem, é, tem valorizado o servidor público na administração e a gente entende que tudo isso é possível sem comprometer as outras despesas do município. Muito bem, tá aí a explicação do secretário sobre essa questão que é sempre polêmica, né, Fernando? Que é a questão do reajuste do funcionalismo agora em pleno mês de outubro, hein? <risos> Fernando de Maria. Gostaria sim, de sim. Uma... Primeira mão aí, informação a gente não tem. aí. Né, esse aumento aí, pelo menos for aprovado, obviamente. É um abono, por... né? Um abono é extraordinário. A Câmara, enfim, é uma notícia boa. Mil reais de abono. Né, dentro de, obviamente, todo um parâmetro a ser analisado, né, os contornos dos servidores, né, e aí 20% de reajuste na cesta básica que vale a alimentação. Então, são pontos importantes aí, obviamente, a questão do impacto, aí, até porque uhum. daqui a pouco já também tem a, a segunda parcela, do 13º, que é mais um, um, um desafio aí dentro das finanças. Até dentro dessa linha, gostaria saber, saber, secretário, como é que está a questão de repasses, Assim como a reclamação, por exemplo... Quem tra trabalha, uh, trabalha no poder público, há uma reclamação, principalmente da demora, os atrasos, principalmente na demora no repasso de, de verbas federais e estaduais. Hum. Um deles, principalmente na questão dos custos, né, que não tem reajuste tabela há mais de há 20 anos. Isso falado até pelo próprio vice-presidente, vice -presidente, provedor da Santa Casa, a Catechef, que sente ali na pele as dificuldades paralelamente a isso, e, e aí você tem o piso nacional de enfermagem, que obviamente isso pode ter um impacto, é claro, está brecado aí pelo STF, por enquanto, mas tem um impacto nesse sentido. Gostaria de saber como é que está essa questão do, do repasse de verbas está fluindo agora de uma forma lateral? se houve uma redução significativa de repasse de recursos tanto da, da União como do Estado para o município, e se de certa forma, que nem o senhor comentou, o município muitas vezes tem que Cumprir esse papel para não deixar lá e pagar aí efetivamente preencher esse espaço que muitas vezes não é repassado de vela. É assim, a gente tem uma preocupação muito grande quando diz respeito aos repasses, às transferências, a gente tem dois tipos. É importante deixar claro para o pro nosso pro nosso ouvinte, né? Aquele que está nos acompanhando. A gente tem dois tipos de repasse feito pelos outros entes. Um que é constitucional, ou seja, que não é favor de ser ninguém, né é importante que fale isso, que são as transferências, por exemplo, do fundo de participação do município, município. do ICMS, repasses do Fundeb. São transferências constitucionais, estão previstas lá no, no, na Constituição Federal, é um direito do município. O agente arrecadador é, é o Estado, no caso do ICMS, e, e no caso do FPM é, é o... É o é o governo federal. Então há essa transferência desses recursos que são feitos religiosamente dia. As outras transferências que são as transferências que nós chamamos de transferências voluntárias, elas reduziram nos últimos anos. O estado esse ano aumentou o valor dessa transferência. E a união a gente ainda tem uma dificuldade grande. Por exemplo, nós estamos tendo que, que nós temos alguns convênios com entidades assistenciais da cidade, por exemplo, e uma parte desse convênio ele é feito com recurso nosso, outra parte com recurso da União. Ou seja, a gente tem pactuado um convênio com a União que, que garante, através do, do, do, do Sistema Nacional de Assistência Social, de uma transferência de recurso. Nós tivemos agora, esse para o final do ano, um corte. É um corte assim, a União vai lá e corta a transferência do recurso. É, eu queria deixar claro que a gente tem... É, quando você faz uma gestão pública é, financeira e fiscal equilibrada, você, você se prepara para os imprevistos. E é o que a gente tem feito hoje. Então, a gente, é, esse nosso preparo permite com que nós vamos é, suplementar as dotações da área de assistência social para cobrir essa, essa, essa diferença. Muito então, bem. algo que estava previsto com recurso da União, nós vamos cobrir com recurso próprio. Nós, aqui em Santos, conseguimos. Mas, Quantas cidades no Brasil não têm a menor condição de fazer e essas isso? Essas entidades prestam um serviço relevante, relevante e precisam desses recursos. Nós estamos falando de entidade que presta serviço para idoso, para criança. Nossa. Então estamos falando de serviços Pessoas que... Pessoas com deficiência. Que exatamente, que na pandemia esse serviço aumentou de forma Muito. exponencial. Claro. É, com relação... Isso é com relação a, às transferências. É o SUS. Então, é, é, basicamente, a gente, esse que eu falei agora é do, do, do sistema de assistência social. social. E o SUS reduziu muito, depois da pandemia, a transferência de recursos. Mas a tabela do SUS também não é registrada há 20, 20 anos. Há 20 anos. É uma vergonha, né? Assim, a gente não é... Duas, duas coisas que a gente... Que, que compete a União e, e, e melhoraria muito a vida do nosso cidadão, é tabela do SUS e tabela do Imposto de Renda. Claro, Nessa aliás, se... prometida. É. Olha, todo ano prometido. Todo que mundo essa... que vem promete e ninguém, ninguém consegue, consegue concluir. Ninguém consegue. Impressionante. Exatamente. É, na hora, na hora vamos ver o... Secretário de Finanças, o Leocádio, lá de cima. É, é, é. Quando muda alguém lá em cima, ele sempre volta atrás. E com relação ao piso da enfermagem, né? Houve, ontem no Senado, teve uma votação uhum. indicando qual é a origem do recurso. A gente tem um impacto é, na, na, aqui na Prefeitura de Santos, mas não é um impacto quanto grandioso. Se eu, se eu tenho ideia de tem, em torno de né? 3 milhões de reais. Em torno de 3 milhões de reais ano é o impacto. Uhum. Por quê? Porque a gente, a gente tem o enfermeiro, por exemplo, ele já recebe bem acima do piso, o técnico Acho que vai ter que fazer um ajuste, a carreira de auxiliar de enfermagem, que nem existe mais, nós ainda temos servidores, é. o Brasil todo ainda tem profissionais dentro dessa carreira, é. que ela foi extinta, mas ainda existem as pessoas trabalhando, essa vai ter uma diferença maior, então a gente está aguardando a decisão, inclusive com fonte de recurso, e eu tenho uma preocupação com esse tipo de legislação, e não estou nem falando com relação... É, aos profissionais da área de enfermagem. Não é um mérito. Da... É, não, é um, não julgo mérito. Eu tenho muita preocupação. Nós temos hoje no Congresso Nacional 90 projetos de lei de pisos salariais. Se 10% desses projetos forem aprovados, nós quebramos a administração pública. E no caso da área de saúde é muito preocupante porque os hospitais filantrópicos como o CACA, é, é, que é vice-provedor da Santa Casa, o nosso vereador bem falou isso. Os hospitais filantrópicos que não tem reajuste de tabela do SUS há 20 anos, eles quebram. Eles ah, não, não, não têm de, de onde de tirar recurso. É não, não tem, não tem. E nós não temos. É, a, vai, o município vai querer reajustar. Não tem como passar mais, porque a tabela do SUS limita o valor do procedimento. É então entendo. assim é, é um, é um, os, os nossos legisladores no Brasil eles tomam decisões que eu, que eu fico pensando. Com base em que essa pessoa foi lá é e tomou esse tipo de decisão? É camisa de força. Você é. não tem como, como sair. Então, é. assim... Tem que encontrar a fonte de financiamento, muito não só para a administração pública municipal, e assim os municípios é, teriam um impacto muito grande, principalmente os municípios pequenos, mas sobretudo os hospitais filantrópicos. Claro, Eles sim. vão ter um impacto muito considerável. Se o Santa Casa que atende 60% do seu atendimento é para pacientes no sistema único de saúde, vocês podem ter uma ideia do que isso representa, do que isso significa na... na, na, na na folha, no, no impacto econômico de um hospital como a Santa Casa. É, falando em dinheiro, o senhor pago o 13º quando, secretário? Só como informação. Tá, a, gente, a gente ainda não tem a data definida. É, dependendo da aprovação do abono, eu pretendo pagar o... O abono em novembro e no, inicio, no início de dezembro, a segunda parcela é, do 13º. 13. Tá Exatamente. boas notícias Sim. para o funcionarismo, hein? É, tá, tá certo? Está é isso, secretário? Secretário, temos mais algumas questões, mas eu gostaria de agora chamar mais um intervalo. Voltaremos em seguida com o Jornal Enfoque Manhã de Notícias. Estamos apresentando o Jornal Enfoque Manhã de Notícias.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 Rádio, TV, Internet e Jornal. O grupo de comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por um meio do Block News. Acompanhe nossas notícias pelo site blocknews.com ou pela TV no youtube.com.br e ainda na versão digital ou impressa do Block News. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site blocknews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Block News pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E agora vamos para, para o último bloco do programa, passa muito rápido. programa desta quinta-feira, dia, dia 6 de outubro. E que nós recebemos hoje aqui nos estudos da Boca TV, com muito prazer, o secretário municipal de Economia e Finanças da Prefeitura de Santos, Adriano Leocádio. Secretário, eu queria falar agora sobre um tema que é um tema que tem muitos problemas e a gente sabe que as administrações tentam equacionar, resolver, mas não conseguem. É a situação das empresas públicas. Coab, Prodesan e CETE verdadeiros sorvedouros de recursos públicos. O que fazer, secretário? A gente tem iniciado, né? Iniciado não e realizado já desde o início do governo até do anterior governo do Paulo. Agora no governo no governo do Rogério é, tem buscado fazer um serviço é, é, de equacionar os custos da, das empresas públicas né redução do número de, de, de, de assessores redução da despesa de custeio né? a gente pega por exemplo a Quab ela tem uma função social importante que ela administra é, o, o fundo é, o fundo municipal de, de, de, de, de, habitação de habitação popular então assim a gente tem batido recorde do número de entrega a gente vai entregar agora habitações por exemplo, lá, na, na, lá em São Vicente, algumas mais de mil é, unidades de tá habitação incrível. popular, lá no Tancredo Neves, e, e isso foi gerido pela Coab. A Coab faz captação de recurso fora né, e, e, e acaba conseguindo é, a construção de muitas unidades habitacionais sem entrar no recurso público municipal. É, no caso da CT, que administra o trânsito, ela vive basicamente, é convênio e arrecadação própria. A gente vai, é, vai precisar aumentar no que vem o convênio com a CT. É para quanto? Eu CT. não tenho o um número fechado que estão fechando ainda, mas vai ficar em, a, acima de 40 milhões de reais. Vamos... 40 milhões de reais, Fernando, para a CT o ano que vem. Exatamente. E não dá para fechar a conta não, hein? Não dá, porque a CET gasta, parece que, quase 100 milhões por ano. É, o, o custo anual da CET, a CET tem suas receitas próprias, Sim. né basicamente através... De multa. É, é exatamente. E assim e há um, há, é, o, grande, o grande projeto da CET é de modernização do sistema de trânsito, né seja da sinalização semafórica, é, de, de lombadas. Então, assim, a gente tem... tem feito um trabalho também tem um número reduzido é, a grande massa de trabalhadores da CT estão na parte operacional Sim. então isso permite com que a CT consiga ter um trabalho é, bastante eficiente no que diz respeito ao controle ao controle do trânsito a gente sabe que que ali é um trabalho é, Duro, duro difícil. e porque ninguém nunca vai gostar é, do trabalho é, prestado pela CT, a gente nunca vai encontrar chamada, ninguém... Chamada popularmente de indústria de, é, indústria indústria indústria, de multa indústria. mas que a gente sabe que é necessário, não tem como... Mas mesmo educar. com a indústria de multa não dá para pagar, porque no, chega no, no segundo semestre precisa é de mais dinheiro. É, então agora. a ideia é justamente não. isso, aconteceu isso... É, nós planejamos o ano que vem para que a CT não precise nenhum não aporte, um aporte extraordinário. Então, assim, não, é um, é um compromisso <risos> nosso, eu assumo um compromisso. A gente é, eu tenho acompanhado de perto o presidente da, da CT, lá, o FIFI, tem, fez esse compromisso conosco de, de buscar ainda mais o equacionamento dos gastos da empresa para que a gente não faça aporte extraordinário no ano que vem. A gente tem, é. tem e, e lá, né? algumas ações. E, e a Prodesan tem solução? Tu, eu, eu acredito que sim, é. eu acredito que sim, eu acredito que a Prodesan ela tem uma vocação é, de desenvolvimento para a cidade, a Prodesan vive basicamente de contrato, a Prodesan sim. não tem repasse, não tem, não tem nenhuma transferência de recurso nosso, ela presta serviço para o município. É, serviços de extrema qualidade, eu, eu costumo falar assim, a, a Prodesan ela presta serviço na área de engenharia e arquitetura, Sim. que é notável, né? os melhores ah, arquitetos é. da cidade, a Prodesan, a área de, por exemplo, de limpeza hospitalar nossa, é feita com a Prodesan, das, das nossas policlínicas, Sim. por exemplo. E é um serviço primoroso prestado. Nós já tentamos ah. observar outras, então a gente tem, a Prodesan nessa área, ela tem custo bom, e ela tem uma qualidade de um serviço, então, tem buscado também fazer é. algumas ações, mas, mas é, é um processo histórico. Muito, né? Tem dívidas. Né? É um processo histórico, é muito difícil. Muito bem. Fernando, você acompanha com bastante é, acuidade toda a situação das nossas empresas. Eu gostaria de ouvi-lo, Fernando, por favor. Olha, uh, Chico, acho que o secretário, no caso específico da PAP, eu acho que a situação é catastrófica em termos de custo-benefício enfim, né, não sei se uma, um departamento de aplicação, talvez fosse menos custoso porque muita gente não se elege e acaba indo lá para a Coab né? e, e aliás o portal de transparência no caso da Coab é inexistente é uma vergonha é. e não tem dados não tem qualquer tipo de informação no portal da Coab é uma, realmente é uma, é uma piada desculpe, mas é uma piada a gente já falou tantas vezes sobre isso mas, secretário, aproveitando o gancho também da, da, da Prodesan, né, eu gostaria de saber, a gente já entrevistou o presidente da empresa, ele está muito animado aí que ele vai acabar o mandato dele, né, o mandato dele, sabe, com, até o, pelo menos no final de 2024, essa perspectiva, mas vai zerar aí a dívida da Prodesan e aposta, obviamente, na venda dos terrenos, os famosos terrenos da Prodesan, está negociando junto com a Prefeitura, inclusive, né, especialmente com aquela PPP do lixo na área ali da usina de asfalto essa é a perspectiva e também uh, de ampliar o número de serviços oferecidos à prefeitura por exemplo como com a limpeza na, uh, específica nas escolas por exemplo novos contratos assim. desse tipo saber como é que está essa discussão e por fim também pelo menos da minha parte se uh, o, os combustíveis estão caindo inclusive o diesel a gente não sabe o que vai acontecer se isso daí é só uma é um vento aí ou se veio para ficar mesmo essa redução. Mas, de qualquer forma, a, a qual a previsão no orçamento, é claro que ainda não é da sua parte, mas, obviamente, tem uma ingerência nesse sentido, o subsídio do transporte coletivo no próximo ano. Isso está mantido também? Hoje, é um valor, se eu não me engano, ele recorda se são 10 milhões de reais, eu não tenho certeza, 12 milhões de reais, se eu não me engano, mas, assim, ou 10 ou 12, mas qual é a previsão para o próximo ano se vai ser mantido ou não? O, ainda mais no ano que a gente vai ter a discussão da renovação ou um, novo, um novo, novo contrato aí, um novo, uma nova licitação para o transporte do público do município. Muito bem. É assim, é, Em primeiro uhum. lugar, com relação à Prodesan, né? A gente está contratando, inclusive, a, a FIP, né? é, através da prefeitura, para que a gente possa fazer uma avaliação. É, inclusive desses ativos que a Prodesan tem, porque que pese a Prodesan, ela ter, é, ela ter um, um, um débito, principalmente débito previdenciário. Sim. É importante falar que o resultado operacional da Prodesan, ou seja, quando você pega é, as receitas e as despesas corrente, uhum. assim, a, a, ela é superavitária, ela tem um estoque, um passivo, prefeitura como detentora de 99,99% ,99 das ações, ou seja, é responsável por esse ativo, mas a gente tem feito um trabalho, a gente tem conversado semanalmente com a Prodesan, no sentido, justamente isso que, que, que, que o presidente da Prodesan falou, é de aumentar serviços para a Prodesan, desde é que a Prodesan, que... Prodesan ofereça preço, é, preço dentro do, do praticado no mercado, porque qualidade ela tem, ela tem, ela tem facilidade de gestão, por ela, tá, por ela ser uma empresa, então ela tem algumas facilidades que nós não temos dentro da prefeitura, e isso a gente quer utilizar bastante. E a questão do terreno, que está sendo discutido, principalmente o grande, no âmbito Sim. da PPP. Acho que essa é uma questão importante. Com relação ao transporte público, eu vou falar o que eu, o que eu acho. Está previsto no orçamento do ano que vem a manutenção do subsídio. né Está previsto no, no, no orçamento. Hoje a gente paga, se eu não me engano, 1 um milhão, é um milhão, é um né? milhão e 200 mês. 1 um milhão e 200 mês. 1 milhão e 100, se eu não me engano. 1 um milhão e cem mês. E nós, nós já previmos, porque eu fa nós fazemos a avaliação que economicamente, independente da empresa que vença o processo licitatório, nenhuma empresa vai conseguir, porque senão a gente repassaria tudo para tarifa pública. Então aí o custo da passagem ficaria muito caro, então o subsídio ele vem, não é para ajudar a empresa, é para reduzir o preço da passagem para o trabalhador. E em Santos a gente tem uma população idosa considerável, então o número de pessoas Gra que é que se transportam de forma gratuita e grande. Então, é uma equação difícil que o poder público tem que acionar. Então, vai ter, está previsto no orçamento em janeiro. Vai as... para quanto? Não, não sei ah, por não quê. Sabia. Por que, que a gente ainda não sabe? A gente previu a manutenção. Tá. A CET, é, no início do ano, com o fechamento do exercício, a CT faz uma, uma análise do resultado alcançado no ano pela, pelo, pelo transporte. Ou seja, ela pega quantas pessoas utilizaram o sistema, preço dos, dos, dos insumos, é, a frota, e ela faz o custo de quanto deveria ser a passagem. Aí ela falou, a passagem deveria custar, hoje custa R$ 4,95, deveria custar R$ 6,00. Não, nós vamos manter a passagem, vamos aumentar para R$ 5,10, ou vai ser 4,90, vai continuar R$ 4,95. Para continuar R$ 4,95, o poder público tem que arcar com essa diferença do custo da passagem. Muito bem. Em relação à Coab que o Fernando falou, tem muita gente, viu, Fernando, que defende a extinção. Simplesmente a extinção da companhia. É claro que ela tem um passivo considerável e ela também tem a participação de outros municípios. E, portanto, é preciso tomar um certo cuidado em relação a isso. É Mas é uma ideia que está aí, né, secretário? Pelo menos está sendo debatida, analisada, porque realmente é uma situação quase que insustentável a de, dessa, dessa empresa. Muito bem, secretário, já estamos nos aproximando do final do programa. E eu não poderia deixar de encerrá lo é, sem pedir a sua avaliação a respeito da expectativa que o senhor tem, enfim, que o poder público, de modo geral, o município tem, em relação às eleições. Nós estamos indo agora para o segundo turno, tanto em nível nacional, na eleição presidencial, como também na eleição estadual. Antes que, tenha, evidentemente, o município tem, lida com isso diariamente, repasses, enfim. Qual é a expectativa? O que o senhor espera, secretário? dos futuros governantes do Estado de São Paulo e do Brasil a partir do ano que vem, independente de quem seja eleito. É, eu espero, na verdade, é que, e de verdade, que os nossos é, mandatários, né, tanto no Estado quanto na União, que eles tenham um olhar é, para os municípios não um olhar de bondade, mas um olhar da realidade do cidadão brasileiro. Sim. Que eles olhem menos para os seus gabinetes, menos para os seus... Cercados, menos para, né, mas que eles olhem mais para as cidades, para as administrações municipais. As cidades moram, as pessoas moram nas cidades e há uma necessidade de uma redefinição do Pacto Federativo, Pacto Federativo. sobretudo Bom, no que diz respeito à distribuição dos recursos públicos. Eu tenho uma preocupação muito grande em relação no âmbito federal sobre a discussão da reforma tributária, porque as propostas de reforma tributária que tramitam e que os dois candidatos, a equipe econômica dos dois, candidatos já se manifestaram favoráveis. Elas são extremamente nefastas para o município, principalmente para os municípios como o de Santos. Pouca gente tem discutido isso. Então esse é o grande ponto que eu quero olhar. Eu gostaria de um olhar diferente dos nossos, do nosso futuro presidente da República, né? Ou a manutenção do atual, ou o próximo, é, ou e também do nosso governador, que o governador, que o próximo governador deu uma olhada, sobretudo sobre aquilo. Eu gosto de lembrar de uma coisa, eu vou falar alguma coisa que eu não sei depois dar um puxão de orelha. Mas nós tínhamos convênios que foram foram assinados quando o, o Márcio França era era governador é. e que o governador Dória, quando assumiu, ele acabou com tudo. Eu espero, nós temos convênios assinados, nós temos Compromissos registrados, né ontem até o Haddad já deu uma manifestação que vai manter esses convênios, que o próximo governador não cometa esse ato de, de simplesmente cancelar, porque a gente planeja uma cidade, a gente planeja investimento, a gente coloca no orçamento e depois uma decisão baseada em, em Deus sabe o que. Então, que o governador olhe para a cidade, principalmente nas transferências de recursos para obras de investimento e que a União olhe principalmente o que diz respeito à, à nossa carga tributária e olhar para os municípios, porque a gente tem cada vez mais assumido responsabilidade com o cidadão, cada vez menos a União, cada vez menos o Estado e cada vez e mais, cada mais a mais. cidade. Exatamente. E olhe também para a questão da saúde. A tabela do SUS precisa ser reajustada com urgência, não é possível mais que isto permaneça há 20 anos da mesma maneira num país como o nosso. E para encerrar, lembrando ainda a proposta dessa tese municipalista, que como dizia o saudoso governador André Franco Montoro, ninguém mora na União nem no Estado, que são figuras jurídicas abstratas. As pessoas moram nas cidades, nos municípios. Elas moram e precisam é, dos serviços municipais. Por isso, um novo pacto federativo se impõe com uma distribuição adequada dos recursos públicos, como bem disse o secretário Adriano Leocati. Muito bem, e assim estamos chegando ao final. O secretário passa muito rápido. Fernando, acho que tem algo, algo, algo a dizer ainda. Fernando, por favor. Sim, Chico, eu me lembrei do. Até em razão das eleições, existe um, há um cenário muito claro que a gente acho que tem que colocar aí, que é sobre a desestatização, privatização da administração portuária. Sim. A prefeitura já tem se manifestado a respeito disso, com a possibilidade do, governador, do futuro governador ser o autor aí dessa proposta, no caso de Freitas, e se, si, obviamente, o presidente Bolsonaro for eleito, esse cenário vai ficar muito claro que deverá acontecer. Na hipótese disso não acontecer, o presidente Lula, o ex-presidente Lula assumir, aí certamente não acontecerá. Eu gostaria de avaliar se a prefeitura já tem algum estudo, já fez alguma avaliação em termos financeiros de quanto que, se isso vier a acontecer, quanto que isso pode impactar favoravelmente ou de forma contrária às receitas do município. É, ainda, é, é, o modelo, nós somos contrários ao modelo de, de desestatização, né? A nossa equipe técnica da área de assuntos portuários já fez um relatório, um vasto relatório muito bem elaborado pelos nossos técnicos, com as nossas críticas ao modelo, ao modelo atualizado, sobretudo por não consultar os municípios que conhecem, a gente conhece muito bem o Porto de Santos. Né? Eu, a gente ainda não tem o, o, o, o número da perda de arrecadação, mas é evidente que quando você... É, onde o município arrecada é na prestação do serviço, Sim. quando há um processo de concentração empresarial, que é o que a proposta vem a oferecer, ou seja, ficar na mão de pequenos grupos empresariais, é de, de pequenos, não, de, de grandes grupos empresariais, poucos grandes grupos empresariais, ele não será, ele não haverá tomador sim, de serviço. Sim. Ele vai fazer todo o serviço interno. Então, o município tem a perder muito claro. com isso, tanto na arrecadação, mas principalmente a nossa grande preocupação é com o trabalhador. Sim, né? é Mais do que com a arrecadação do, por, do porto, a nossa a nossa grande preocupação como administração pública é com o cidadão. E, e da quantidade de empregos que o Porto oferece aqui dentro da cidade. Então, eu vejo pessoas defendendo a ideia, não, vai privatizar vai aumentar o número de emprego. primeiro lugar, que a pessoa não entende, não sabe do que está falando. Segundo, que a pessoa não lê o edital. Se ela tivesse lido o edital que está sendo proposto, ela, ela, ela veria que isso daí, pelo contrário, vai reduzir muito. Claro. As empresas que são prestadoras de serviços indiretos para o Porto, todas elas, ou em grande parte delas, terá prejuízo. Então, nós somos contrários a esse momento e esperamos, quem quer que seja o presidente e governador, que ele reveja esse modelo para que a gente possa realmente ter um, um papel decisivo. E a gente quer contribuir, a gente não quer mandar em nada. A gente quer contribuir nós temos capacidade claro. e conhecimento para contribuir. Contribuir e ser ouvido. Exatamente. Na verdade, é isso que nós, simplesmente estão dando a mínima para os municípios. Muito bem, secretário. Nós teríamos muito mais a conversar, o senhor sabe. A pauta é extensa, mas temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Queria agradecer muito a sua participação, os seus esclarecimentos, secretário Adriano Leocádio. Obrigado. obrigado, obrigado Francisco, obrigado Fernando, toda a equipe do BocNews, queria agradecer pela oportunidade e me coloco à disposição sempre que vocês me chamarem, com certeza eu estarei aqui para conversar com o nosso cidadão, com o nosso contribuinte. Muito bem, muito obrigado ao secretário municipal de Economia e Finanças da Prefeitura de Santos, Adriano Leocádio o nosso entrevistado de hoje. Obrigado secretário, obrigado Fernando, obrigado a toda a equipe técnica em nome do Felipe e agradecer especialmente a você amigo internauta pela audiência qualificada de sempre.